Será que a estratégia do Over 2,5 funciona? Olha isso daqui, meus amigos, olha só, 150 reais nessa entrada, voltou 300, mais 150 nessa entrada, voltou mais 280. Se liga nesse vídeo, eu vou te mostrar nesse exato momento como fazer entradas Over 2,5 e como você pode ser totalmente lucrativo com essas entradas. Vamos embora. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionário Treinamento que tá fazendo muita gente Ganhar muito dinheiro através da Best 365 Se você quiser saber mais sobre o Tropa Vou deixar o link aqui na descrição, clica lá pra você saber Mais detalhes, tá bom? Mas é isso, no vídeo de hoje Nós vamos falar sobre a estratégia de Over 2,5, como pegar essa estratégia Vale a pena, Júnior? Compensa? É lucrativo fazer o Over 2,5? Bom, fica até o último segundo Desse vídeo que eu vou te mostrar na tela Do meu computador cada detalhe de como você pode ser Lucrativo, tá bom? Na Best 365 através dessa estratégia. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir para você deixar o seu dedo no like aqui, sem dó porque através do seu like eu consigo identificar se você está gostando desse vídeo, desse tipo de vídeo aqui no meu canal, desse tipo de conteúdo para eu fazer mais ou não, tá bom? É como se o seu like fosse um termômetro para mim. E segundo, é claro, eu quero pedir para você se inscrever neste exato momento no canal, porque, bom, eu vou te fazer uma pergunta bem simples: você quer ganhar mais dinheiro, mano? Sim ou não? Eu imagino que sim porque você tá nesse vídeo, senão você nem estaria aqui na verdade, então você deve se inscrever para você receber os próximos conteúdos que eu tenho certeza que vai te fazer ganhar muito mais dinheiro, então você não pode perder, então vou dar 3 segundinhos neste exato momento para você se inscrever aqui no canal, vamos lá. Então bora, olha só, vamos falar agora sobre essa estratégia de over 2,5, tá, de futebol virtual. Que tem feito muita gente de certa forma ganhar muito dinheiro, porque é uma estratégia que, no meu ponto de vista, vale muito a pena. E por que, que eu acho, tá? Primeiramente, porque as odds do over 2,5 são altas, né? São odds acima de 2.0 na maioria das vezes. Ou seja, te dá 100% de lucro, tá? Ou seja, se você apostar 30 reais, volta 60. Se você apostar 50 reais, por exemplo, volta 100. Então, pra você ter uma noção do que eu tô te falando, eu sempre comento aqui nos meus vídeos do YouTube ou então lá no meu Instagram, por exemplo, que a minha meta diária é fazer umas 150 reais de lucro, 200 reais de, de lucro. Mas ou menos por dia, né? E aí eu vou lá e paro. Hoje, por exemplo, eu já bati essa meta através do over 2,5 e eu vou te mostrar na tela do meu computador agora. Se liga só para você ver nisso daqui ó. Então pronto, olha só, a gente tá na tela do meu computador neste exato momento aqui, tá na minha conta da best 365 Aqui, como você pode ver, olha só, tem essas duas entradas que eu peguei que foi exatamente, foram né? Exatamente em over 2,5. Essas duas entradas aí abaixo que você pode ver em valores maiores. São testes que a gente fez do nosso robô de uma estratégia né? A gente estava testando, fazendo alguns outros ajustes Por isso que os valores estão bem abaixo aqui, tá vendo? Essas duas entradas são do nosso robô de máxima Que já destrói muito, né? Ele tem um resultado muito foda e aqui você pode ver, eu coloquei 150 nessa entrada, voltou 300 reais né? ou seja, 150 de lucro. Com essa entrada aqui, por exemplo, eu já bati a minha meta do dia, mas eu peguei duas. Essa outra 150 voltou 280 que também bateu na trave ali de ser 100%, né? foi 90% basicamente de lucro aqui, que a odd é 1.90. Então as odds do Over 2,5 são muito altas. tá E para você ter uma noção, eu mandei essas entradas também lá no nosso grupo gratuito, eu tenho um grupo gratuito no Telegram. Tá com mais de 7.200 pessoas, ó E o pessoal lucrando legal, olha aqui pra você ver, ó Green, tá? É, além disso também, né? A gente manda conteúdo ó eu Mando vídeos, insights pra galera lá dentro, ó Mais um green seguido aqui, então o pessoal tá lucrando Bem legal, só para você tomar noção do que eu tô te falando aqui, ó Olha esse resultado aqui, ó Resultado do grupo, tá? É 8 a 0 até o momento e são meio-dia e 36 agora 8 a 0 já no grupo, tá bom? Então se você quiser entrar primeiramente no nosso grupo gratuito Eu vou deixar o link aqui na descrição Entra lá para você receber os conteúdos, os insights E também pegar as entradas que a gente manda lá se você quiser Tem muita gente conseguindo lucrar legal lá dentro do grupo gratuito, tá bom? Então o que eu queria te mostrar primeiramente é isso ó. Então o Over 2,5 pode sim te dar um grande resultado Através da Best 3,5, se você fizer do jeito certo Bom, mas então como você pode ver, né, pegar entradas em over 2,5 pode te fazer ter um lucro absurdo, basicamente, dentro da 365, Tá? É, então, vamos fazer o seguinte: primeiramente, eu vou te mostrar como que faço pra pegar uma entrada de over 2,5 aqui na tela do computador, porque algumas pessoas acabam pegando de maneira errada e perdendo dinheiro, então toma cuidado, tá? Dê valor ao seu dinheiro, primeiramente, mano, beleza? Mas preste atenção, fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo, além de te mostrar como pegar a entrada, eu vou te mostrar rapidinho o que, que você deve se atentar pra você ser lucrativo, tá? Não é simplesmente sair pegando, tem algumas coisas que você precisa analisar pra você ter lucros, tá? Então vamos voltar pra tela do meu computador novamente agora, que eu vou te mostrar. Neste exato momento como que você faz para pegar uma entrada é, Em over 2,5 Beleza? Então vamos lá, primeiramente Você vai vir aqui na Best 3.1.5 assim, em esportes né? Aqui na tela inicial, você vai clicar aqui ó, Em esportes virtuais Vai clicar aqui em futebol Ok? E aqui imagina o seguinte Vamos fazer uma simulação aqui né Imagina que a, a, o, o robô, você recebeu uma entrada você queira fazer uma entrada é, Nesse jogo aqui, por exemplo, que vai acontecer agora Olha, do, desse minuto 16.10 Primeiramente, onde que fica o over 2,5, é, tá? Muitas pessoas acabam se confundindo em relação a isso. Você vai descer a tela até nessa opção aqui, ó. Gols mais barra menos, ok? Mais barra menos, preste muita atenção nisso. Ó. E você vai vir na parte de mais, ó. Tá vendo? Mais, você vai localizar aqui o 2,5, que tá aqui nessa caixa, e vai vir aqui, ó. Vai clicar nessa opção. Tá vendo? Ó, aqui mudou agora, porque eu acho que o jogo começou, então não vai dar mais pra postar nesse jogo. Vamos clicar no jogo da frente aqui. Para dar para a gente voltar novamente aqui, ó. Então pronto, ó. Você vai vir aqui, ó, em gols, mais ou menos, vai localizar a caixinha do 2,5 e vai vir em mais de 2,5. Olha só para você ver a odd desse jogo, por exemplo, está 2,20. Ou seja, se você, por exemplo, dando um exemplo, se você colocar 10 reais aqui, volta 20 reais e centavos. Então o lucro é muito alto, tá? Ela te dá uma taxa de, é, uma taxa de, de lucro muito boa mas o ponto mais importante também é saber a hora de entrar né não adianta entrar de forma errada mas para você pegar uma entrada em over 2,5 é basicamente apenas isso você vem aqui em gols mais ou menos clicou em over 2,5 aqui tá Essa opção de 2,5 que significa o que tá só para você entender que terá pelo menos três gols no jogo não existe meio gol né então vai ter mais de dois gols e meio acima de dois e meio é o que é três então terá pelo menos 3 gols na partida essa opção aqui, bom, mas então agora você já sabe como pegar uma entrada em over 2,5, certo? Mas agora a grande questão é, como saber o momento certo, né pra você pegar essa entrada, qual que é a melhor maneira de entrar, qual que é o momento exato o que, é que tem que analisar, bom, existem alguns padrões que você precisa identificar antes de pegar uma entrada de over 2,5, por exemplo, tá geralmente quando acontece uma sequência de 3, 4, 5 jogos por exemplo, sem que os dois times façam gols há uma grande possibilidade de nas próximas partidas isso acontecer, de sair se resultado, porque já tem muitos jogos que não sai, tá bom? Só que é importante fazer essas entradas, por exemplo, com a proteção de três vezes para você conseguir garantir basicamente o lucro ali naquela entrada, tá? Isso faz total diferença, isso faz com que a tua taxa de acerto seja, sei lá, 80%, 90% maior, tá bom? Tá, isso parece talvez um pouco confuso se você for iniciante, né? Só que para ser mais sincero para você, existe um outro jeito, uma maneira mais simples de você conseguir ter muito mais acertos, até mesmo sem fazer análise, tá? Bom, Muita atenção nessa hora no que eu vou te falar agora, tá? Pra separar os tubarões das sardinhas, eu gravei um outro vídeo aqui pro meu canal do YouTube que está oculto. Ou seja, somente quem acessar pelo link consegue assistir. Você não consegue ir lá no meu canal e encontrar esse vídeo. É somente quem acessar por esse link que eu vou liberar aqui agora pra você. Eu fiz isso pra separar de fato os curiosos das pessoas que querem de fato ganhar dinheiro nesse mercado tá então nesse vídeo eu mostro como que você pode fazer uma média de 40 reais a 120 reais por dia sem fazer análises literalmente falando tá tem muita gente lucrando dessa forma então para você assistir esse vídeo o que você vai fazer basta você clicar no vídeo que vai aparecer agora aqui na tela ou no card aqui em cima ou então no primeiro link aqui na descrição do vídeo tá basta você clicar para você assistir nesse exato momento tá se você de fato escuta o que eu tô te falando se você de fato quer lucrar através deste mercado de uma maneira simples, tá? de uma maneira mais assertiva, não deixa de assistir esse vídeo agora. Já clica no vídeo que está aparecendo aqui, ou no card, ou no link na descrição e vai agora correndo assistir esse vídeo. Valeu, até mais.